Sejam bem-vindos -se a mais um vídeo aqui do Gordinho, dessa vez para mais um vídeo de Clash Royale Crash, Crash Royale <risos> E dessa vez para fazer uma batalha épica aí, vocês já devem ter visto pelo título do vídeo, pela thumbnail Eu e meu amigo Edu do canal Hanal Play, vai estar tá aqui na, na tela para vocês Fizemos um desafio onde eu iria usar apenas, como vocês podem ver aqui tropas femininas, lembrando que a P.E.K.K.A sim é considerada uma tropa feminina, mas ainda existem dúvidas, né? Então vamos, vamos dizer que sim é, até porque para construir esse deck feminino eu teria que, eu preciso utilizar essas duas pecas tanto a P.E.K.K.A quanto a Mini P.E.K.K.A e o Edu usou apenas tropas masculinas e vamos ver quem é que se saiu melhor, a gente fez uma batalha amigável o que ficou aí mais equilibrado, o Edu também é nível 8 então ficou mais equilibrada a nossa batalha Então vem assistir comigo essa batalha aí de homens contra mulheres Qual time você acha que ganhou? Você acha que foi o time das mulheres? Você acha que foi o time dos homens? Vocês podem ver aí que o meu deck é, ficou um deck muito pesado Com um custo de 4.9 de custo médio aí de Elixir Então é um deck muito pesado mesmo galera esse é um deck que talvez não seja sustentável Mas vocês vão poder ver aí Que com cuidado eu acabei conseguindo um bom resultado aí Já, Tipo assim, a gente conseguiu fazer uma boa batalha Vocês vão ver aí que eu começo tentando fazer variações de lados, variações laterais, que é uma estratégia interessante, depois se vocês quiserem eu posso até ensinar vocês a fazer isso, que é colocar alguma coisa de cá, colocar alguma coisa do lado esquerdo, outra coisa do lado direito, fazendo com que seu adversário se perca, mas você também não pode colocar aleatoriamente qualquer carta, então você tem que pensar numa estratégia. Até que eu, vi, eu peguei minha Peca e coloquei ela do lado direito, o Edu colocou o gigante dele do lado esquerdo e aí eu tive que correr pra matar, matar o gigante, porque senão o gigante ia me dar muito dano, só que aí o Edu colocou o gigante esqueleto do meu lado direito, cara, e aí eu perdi simplesmente a bruxa que eu tinha acabado de colocar, velho, eu quase morri de dó no meu coração, perdi minha bruxa de 5 de elixir, mas do lado esquerdo eu coloquei uma mini peca com duas arqueiras que foi chegando na, na torre dele e deu um, um certo dano, a peca conseguiu chegar lá e dar, dar um dano... Até razoável, mas vocês podem ver que o dano, mais, o dano mais agressivo mesmo foi do lado esquerdo com a, com a mini peca e as duas Arqueiras. E depois disso a gente foi acumulando Elixir. para montar esse deck feminino, eu tinha tinha que ser eu com o time feminino, por exemplo, porque o Edu não tinha a, a carta lendária, que é a princesa, que é uma, a carta feminina, e aí não teria como fazer um deck full tropas femininas, né? então acabou que eu fiquei com, com a, as tropas femininas por isso, mas eu não me arrependi porque as tropas femininas são muito versáteis, são tropas que você consegue atacar, consegue defender, vocês podem ver aí que eu fui com a estratégia do lado direito de novo, com P.E.K.K.A e com as bruxas, eu, eu acreditei nessa estratégia, mas aí eu coloquei a minha, minha lendária, minha princesa lendária do outro lado para ir detonando aquela torre do lado esquerdo que já estava meio fraca, até que minha P.E.K.K.A morreu mas aí eu coloquei a Valkyria e ele colocou novamente o Gigante Esqueleto pra encher o meu saco, colocou Bárbaros, mas aí eu coloquei uma das cartas mais fortes do jogo, que é as três Mosqueteiras do lado esquerdo, e elas simplesmente aniquilaram a Torre do Edu do lado esquerdo, então ele ainda veio com os Bárbaros, os Bárbaros começaram a chegar do lado direito ali, mas vocês podem ver que a minha estratégia foi consistente a batalha inteira, nos últimos 10 segundos o Edu ainda conseguiu dar um dano bem forte ali, usando o seu corredor, talvez se tivesse mais tempo ele conseguisse um resultado melhor o bombardeiro dele ainda deu um dano que quase conseguiu empatar a partida mas no finalzinho as mulheres venceram e o deck feminino acabou sobrepujando aí o deck masculino nessa batalha, espero que vocês tenham curtido, se você é menino e acreditava no deck feminino, deixa seu like, se você já tava postando aí que também o deck feminino seria melhor que o masculino, também já deixa seu like, espero que vocês tenham curtido, um videozinho diferente mais pra é, descontrair aqui no canal, espero realmente que vocês tenham curtido, foi bem legal fazer essa batalha com meu brother Edu, então é isso, falo um grande abraço do gordinho galera! E até a próxima! Ah, e não esquece de se inscrever caso você esteja me vendo aqui pela primeira vez. Falou! <risos> <risos>